Marcela, não tenho dinheiro para comprar roupas estilosas, o que eu faço? Vem descobrir nesse vídeo o que você precisa fazer para ter roupas estilosas e se você precisa desprender de muito dinheiro assim mesmo. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou consultora de imagem e estilo pessoal e hoje eu vou te contar o que você faz para ter roupas estilosas sem precisar gastar rios de dinheiro com isso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e se inscreve. Aproveita também e dá um like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. E, se, e também ative o sininho para você ser lembrado de todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Afinal de contas, quem não quer ter um estilo daqueles invejáveis? Aqueles estilos que todo mundo quer copiar, sabe? Aquela mulher estilosa, maravilhosa, que você olha e fala Eu queria ser essa mulher. Você nem conhece, mas só pelo estilo dela, pela roupa, como ela se porta, você já quer é copiar ali, roubar o look daquela mulher. Quem não quer isso? O problema que eu vejo nisso tudo é que muitas mulheres acham que elas precisam investir muito dinheiro para ter essas roupas estilosas. Elas precisam de muitas roupas, de grifes, de marcas famosas, das grandes maisons francesas da alta costura. Elas precisam disso para ter um estilo invejável e né, desejável, igual aqueles que muitas vezes você vê no Pinterest. Bom, a qualidade eu já falei que é imprescindível, né? Pra você ter um look legal. Não adianta nada você comprar uma blusinha bem fuleirinha, daquela que, né? A costura tá torta, mas você pagou vintão e acha que aquilo tá legal. Não, a qualidade também influencia muito na tua imagem, no teu look legal. Você não fica aí desejando ter o look de uma mulher que tá com a costura, né? Uma roupa com a costura toda torta. Isso não acontece, por quê? Quando a gente olha né, o estilo, a gente vê aquela mulher, a gente, não, a gente não consegue ver, assim, alguns detalhes. Mas a qualidade e o caimento são coisas que saltam nossos olhos. E a gente consegue, sim, ver que aquilo, que aquela peça tem alguma coisa de diferente. Eu contei aqui já algumas vezes de uma mulher que foi uma... Uma, numa feira dessas de, de produtos infantis, na época eu era assistente de estilo de uma marca de roupa bebê infantil e eu olhava a mulher e não entendia porque que ela estava tão bonita. Eu tinha me produzido toda e tava me achando um caco, tava me achando assim muito mal vestida e de fato eu estava. E eu olhava para ela e não entendia como que uma mulher com uma calça jeans, uma camiseta branca e um all-star branco no pé estava tão bem vestida, mais bem vestida do que eu que estava toda produzida. Mais tarde né, eu fui entender que era qualidade, qualidade da peça, não era qualquer calça jeans, não era qualquer blusinha, não era qualquer camiseta branca que ela estava usando. Aquela malha tinha qualidade, aquele jeans tinha qualidade. Tênis, né? O all Star, o Converse, é um tênis de qualidade. Sabe? Então, assim, o brinco não era uma bijuteria qualquer, era uma joia. Então, são esses pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda no look. Então, qualidade também conta. Mas e aí? Para ter qualidade, eu preciso né? tirar muito dinheiro, eu preciso desembolsar muito dinheiro para comprar. E não, na verdade, não é essa. Não é essa. Dá para ter um estilo desse. Se eu te dissesse, eu tenho certeza que você não acreditaria. Mas dá sim para ter um estilo assim, desses invejáveis. Aquele estilo que você olha e fala, meu Deus, eu quero ser essa mulher sem gastar tanto. Por muitas vezes eu achei que eu só conseguiria ser uma mulher estilosa se eu comprasse essas peças. Então, tu que era roupa mais assim espalhafatosa, mais estampada, mais colorida... E tudo que estava na Vogue, né? Então, eu tentava achar nas lojas, nas fast fashion da vida, algumas roupas que se pareciam com as roupas que eu via na revista Vogue. Porque eu achava que só desse jeito eu conseguiria ter uma, um estilo legal, um estilo invejável, me sentir mesmo bonita, uma mulher fashionista, estilosa. E por muito tempo eu achei que fosse assim. Até que eu entendi que o estilo vai muito além de uma tendência, vai muito além do que as pessoas estão falando numa revista, num site, no Instagram, no YouTube, em qualquer outro lugar que a gente busque informação de moda. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Como que você vai comprar em lojas mais populares? Nossa, se você começar a prestar atenção né, nos mínimos detalhes e aí assim gente não é que você vai entrar numa loja e sabe todas as roupas vão ter qualidade e beleza tá ali tá não é assim você vai ter que ficar atenta à qualidade das peças tecido modelagem é né, o modelo que, que tá ali que você tá vestindo se ele tá legal caimento caimento é super importante quando você começa a parar e prestar atenção nisso, você acha verdadeiros tesouros em lojas populares. Não estou nem falando só de Zara, não. Você vai achar até em lojas mais populares, lojinha de bairro. Você consegue sim. Não vai ter, né gente? Vamos combinar que a gente está falando assim. Se a gente for comparar uma Chanel com uma loja fast fashion, é muito complicado. Fast fashion produz muito mais. Então assim, a, a demanda é absurda. Quanto mais peças tem, mais vende, então eles fazem uma porrada de peças. Imaginar uma Chanel, uma Gucci. A peça, né, a quantidade de peças, de mix de produtos, é relativamente. Não, relativamente não. É muito menor do que uma loja dessas. Por quê? Não se vende tanto. Você não vende muitas bolsas que custam 10, 20 mil reais. Né, do que uma bolsa de 100 reais, 90 reais numa fast fashion, por exemplo. Então, a gente vai até certo ponto, a gente consegue também achar qualidade até certo ponto. Mas isso não te exclui de ter um estilo legal, só porque você não tem dinheiro para comprar roupas de grifes caras. Então, tira já da tua cabeça isso, não é a questão financeira que vai fazer com que você não tenha um estilo legal. Tira esse obstáculo da tua frente, para de pensar nisso e foca nas coisas que eu vou te falar agora, nessas estratégias que eu vou te dar a partir de agora. Qualidade, como eu já tinha falado, a qualidade exerce um, uh, um poder absurdo sobre o teu estilo. Pode ser igual eu acabei de falar dessa moça, é, de você usar uma camiseta e uma calça jeans. Mas que camiseta e que calça jeans? Você não precisa usar um monte de coisa, ter um monte de acessórios para você ter um estilo legal. A qualidade já diz muito e o mais legal é que as pessoas vão ficar como eu fiquei na época. O que, que ela tem de mais? tá usando nada, não tá usando nenhum acessório da moda, não tá usando uma cor, alguma coisa. Tá usando o quê? Uma peça básica, uma calça jeans, uma camiseta. Mas por que que tá tão assim estilosa? Por que que eu tô querendo trocar de roupa? Tirar o que eu tô usando e usar o que ela tá usando? É por conta da qualidade. Então, você vai procurar como essas peças, né? Que tem qualidade. Você vai procurar a partir de tecido. Tem tecidos que são muito bons, é algumas malhas, tá? Não adianta também você ir naquela super baratinha porque provavelmente a costura vai entortar. Eu digo provavelmente porque eu tenho algum histórico de peças que entortam a costura ou que vai esgarçar. Então você vai virar a peça também. Isso é importante você ver as costuras das peças para ver se elas estão bonitinhas, se estão certinhas. Isso é indicador de qualidade de peça. Percebe que são coisas bem bobinhas, bem basiquinhas, que você mesmo consegue? No toque do tecido você também consegue verificar. E não é ficar ah, é um tecido mais fino, existem malhas mais fininhas que são muito melhores do que as malhas mais grossas. Mas quando você coloca a mão, você toca, você já entende aquele tecido que custa, né, a camisetinha custa 15 e aquela que custa, sei lá, 50, 60, 100 reais. É muito diferente. Botão também indicador de peça. Sabe botão que tá caindo? Todos os botões. Você pega uma camisa, ó, o botão tá caindo. Aí você pega o outro, nossa, parece que vai cair, eu não vou achar. Aí você pega a terceira, o botão já nem tá lá mais. Isso é indicativo de peça de má qualidade. Quando você tem tecido bom, você manda pra uma oficina boa de costura. A última coisa que você vai querer colocar é um botão ruim. Porque você já investiu naquela camisa. Então você não precisa mais pagar, é, cobrar... Sei lá, 30 reais, eu não sei, gente, estou tô chutando assim os preços, tá? Você consegue co cobrar 300, 100, não sei. Porque você investiu naquilo, você sabe que é uma peça que vai durar bastante. Então, tudo isso de qualidade envolve muito, mas assim, muito. Prestem muita atenção. Mulheres que queiram definitivamente ter um look, uma imagem, um estilo pessoal marcante, bonito, elegante. Foque em qualidade, e não em quantidade. Isso vai fazer um, uma diferença absurda no teu dia a dia, no teu estilo, no teu guarda-roupa e no teu bolso também. Se você acha que você está gastando demais, comprando uma blusinha mais cara, mas que a malha, o tecido seja bom, do que, né? Ah, eu preferia comprar cinco blusinhas nesse preço. Entenda que essas cinco blusinhas vão se degradar muito facilmente. Ao contrário dessa camiseta, dessa camisa, dessa peça que está um pouquinho acima, né? Que está um pouquinho mais cara, mas que você entende que o tecido é melhor, você consegue sim economizar. Porque ela vai te durar assim, vai durar muito tempo. Eu já comprei muitas peças em fast fashion que eu não gastei rios de dinheiro e que as peças duraram por anos, assim, por muito, mas muito tempo. Se atenta então à qualidade tecido, costura, botão, todos esses elementos que compõem essa peça que você vai usar, eles podem te dizer muito se essa peça tem qualidade ou não. Você estando numa loja que uma camisa vai custar mil reais ou numa loja que a camisa vai custar cem reais, tá? Então, olhe bem a qualidade de cada peça. Ela não precisa ser um preço exorbitante para ter qualidade. Outra estratégia é o caimento. Gente, caimento é uma coisa super complicada. Por quê? A gente vive numa era... Que, de consumo, né? De consumo muito rápido e que você não manda mais, igual a tua avó, tua bisavó mandava fazer é, na costureira, que ficava certinho no teu corpo, que só você tinha aquela peça, que você né, comprava o tecido e sabia que aquela peça ia durar. E, poxa vida, né? O caimento ia ficar perfeito. Quando eu, eu casei, eu, eu mandei fazer meu vestido de noiva e eu tenho um vestido que ele é perfeito no meu corpo, na época eu era muito magrinha e, e ele assentava assim direitinho, não ficava sobrando nada, ele ficava perfeito. porque Eu mandei fazer numa costureira. Então, quando você manda fazer no teu corpo, o caimento é outra coisa. Quando você compra numa loja, isso eu digo em qualquer loja, o caimento é complicado. Então, você quer ter um estilo legal, bacana, sabe? Aquele estilo que todo mundo vai olhar e fala, caramba, que mulher bonita, também queria ser assim preste atenção no caimento porque não é toda mulher que fica bem de pantalona por exemplo ou de wide leg ou de skinny e assim eu não falo toda mulher que fica bem com esses modelos mas às vezes tem pena para achar um modelo que fique legal para você Aquela pantalona que ficou bem na tua amiga, pode ser que não fique bem em você, por conta do caimento, por conta do corpo dela, por conta do seu corpo. E aqui eu não tô falando quem é mais magro, quem é mais gorda. Tem nada a ver com isso, é realmente o tipo de corpo. Às vezes você tem um pouquinho mais de quadril, às vezes tem um pouquinho menos de cintura, e é isso que vai definir um caimento legal, tá? Não adianta você ser extremamente magra, usar 36 tem roupa que não vai ficar legal para você, dependendo da loja que você vai comprar. Então, para você evitar que você olhe e fale, nossa, eu quero igualzinho da minha amiga, não vou nem experimentar. Experimente. Experimente até a exaustão. É o que eu faço. Em, todo, em todas as minhas compras, eu experimento até olhar e falar, beleza, essa peça ficou muito bem em mim, eu gostei, eu vou usar. Né? Além de fazer aquele exercício... Eu faço sempre mentalmente, que eu já falei em algumas lives aqui. Que, olha, combina com isso, combina com aquilo, combina com... Tá, beleza, eu vou levar. É isso. Ficou bom? Eu gostei mesmo? Não é só questão de servir. Tem muita mulher que compra roupa assim. Ah, serviu, vou levar. Poxa, tem muita roupa que me serve, mas tem muita roupa que não diz nada a respeito do meu estilo, do meu lifestyle. Então, eu preciso também ficar atenta a isso. Cai, mente, experimenta. Ai, a dona... Vendedora tá chateada, tá brava, tá fazendo bico porque você tá experimentando. O problema é dela, ela não vai ganhar a comissão dela. Então pronto, experimenta porque você também precisa sair bem nessa situação. Normalmente e infelizmente existem muitas lojas, muitas marcas que não investem em cursos para que as vendedoras entendam. O gosto do cliente, da cliente, o tipo de estilo da cliente, o que ela está buscando de verdade, fica ali ó, só empurrando roupa. Isso mais afasta do que faz a pessoa comprar. Então, não caia nessa, tá? Experimenta, vê se você gosta bastante, vê se o caimento tá legal, porque aquilo não foi feito no teu corpo. E se precisar de algum ajuste também, não tem problema. Se a loja não fizer, você vai e leva direto, tá? Na costureira, pra ela fazer esse ajuste pra você. Assim fica muito mais fácil, você não deixa aquela peça jogada no teu armário, até o dia que você acha que vai poder levar na costureira. Já leva direto, já tira isso do seu caminho. Outra estratégia é modelar. E ela, basicamente, que vai definir o teu estilo, sim, uh, como se fosse a primeira impressão, tá? Que a pessoa vai olhar para você e vai falar, nossa, olha só, Marcela, ela é assim. É a mensagem que você vai passar. E muitas vezes você passa através da modelagem. Então, é um item muito importante que você também deve levar em consideração. Então, sempre pensando né, na mensagem que você quer passar, o que você quer passar com essa modelagem? Modelagens mais justas, normalmente... Tem, né, se usado direitinho também, elas têm aquele apelo mais sexy, aquela coisa mais sensual. Enquanto as modelagens mais amplas dão um ar mais de esportividade, de casualidade, de amplitude e de liberdade. O que você quer passar com isso? Você quer passar a imagem de uma mulher mais segura, ou de uma mulher mais, é, mais tranquila, uma mulher mais despojada. Tudo isso tem a ver com a modelagem que você vai usar, então fique atento a isso também, tem que entender e assim quando eu falo entender de modelagem, não é entender o que é uma cava americana, né o que é um gancho numa calça, é só você entender mais de proporção e como que você entende mais de proporção, experimentando, você vê aquilo que mais te alonga, que mais te achata, Às vezes você nem liga para isso e tá tudo bem, mas você olhou, bateu o olho assim no espelho e falou, nossa, eu amei isso. Comece a identificar o porquê. A modelagem está mais ajustada? É uma modelagem arquitetônica, daquelas que são, sabe, cheias de detalhes, que são pontiagudas, que são mais dramáticas? Ou são modelagens que são mais fluidas, que são mais tranquilas? Tecido também ajuda bastante na escolha, tá? Na modelagem. É, se você pegar uma calça saruel, nossa, eu nem acredito que eu tô falando nisso, mas... Que usou muito tempo atrás. Se você pegar uma calça saruel e colocar em malha, ela fica muito diferente do que se você colocar num tecido plano, que é de alfaiataria, ou se você colocar em jeans. Saruel está muito longe? Vamos para um vestido então. Um tubinho. Se esse tubinho for em malha, ele é completamente diferente de um tubinho que está em tecido, e muito diferente de um tubinho que está em jeans. Você passa mensagens diferentes com essas roupas. Então. Tem em mente isso. Que, que imagem você quer passar? Qual é a mensagem que você quer passar com aquilo que você está vestindo, com aquele look, com aquele estilo teu? Porque quando você olha uma mulher, você fala, nossa, eu quero ser, eu queria ser como ela, por exemplo. Mas por quê? Né? Porque ela está passando uma imagem poderosa, ela está passando uma imagem que ela é uma mulher que entende o que ela está usando, uma profissional bem-sucedida, uma boa mãe. O que, que você está vendo ali que você quer tanto ser igual àquela mulher? É isso que você vai pensar quando você usar uma modelagem. Que mensagem que você quer passar? Qual é o teu estilo? Qual estilo que você quer passar ali com aquela modelagem que você tá usando? Uma simples calça, uma simples saia, um vestido, uma blusa, pode causar, sim, diversas impressões. Qual é que você quer passar? Outra estratégia, gente, que é a padronagem de estampa. Ai, meu Deus, socorro! Quando você não tem noção de estilo. Quando você não tem noção daquilo que você gosta, dá um, sabe? dá um tempo assim com as estampas. Entenda muito bem quais são as padronagens que vão facilitar a tua vida, as padronagens que vão te deixar mais bonita, que estão mais ligadas ao teu estilo e ao teu dia-a-dia. -dia. Você pode sim destruir um look inteiro por causa de estampa, e eu já vi isso. Às vezes é a mesma roupa, é o mesmo modelo. Mesmo tecido, mas a padronagem pode te destruir, pode destruir o teu look, porque às vezes você pode ficar assim, né? Igual a todo mundo, principalmente faz fashion, que você vai fazer, né? As fast fashion costumam fazer grandes quantidades, então muitas pessoas vão usar também aquela quantidade de peças. Eu tenho um vestido de poá que eu tenho, sabe, absoluta certeza. Já comprei sabendo que eu ia ver algumas pessoas vestidas assim. Tudo bem, foi uma escolha minha. Mas tá, o que, que eu faço para ter uma estampa exclusiva? Tem que mandar fazer? Não. Um dos melhores lugares para vocês comprarem roupas estampadas e que, sabe, a padronagem seja legal é em Brechó. São mais exclusivas, tem uma pegada vintage. Você não vai ver muitas pessoas ou nenhuma pessoa com aquela estampa. Dependendo da padronagem. Outro fator também de extrema importância para você que está iniciando aí na tua jornada do teu estilo pessoal é escolher estampas com padrões mais clássicos, mais tradicionais. Não que você vá precisar usar uma camisa listradinha branca com azul. Você pode usar uma camisa preta com estampa pink, com listras pink, por exemplo. Quando você vai para o clássico, você tende a usar estampas mais atemporais. O teu estilo fica mais atemporal. E isso é que causa exclusividade. E é isso o que a maioria das pessoas, das mulheres, veem nas outras. Exclusividade, individualidade. Parece que aquilo, sabe? Aquela mulher não poderia estar usando outra roupa, porque está tão perfeito nela, aquela estampa está tão maravilhosa, que não tem outra roupa, não tem outra estampa para ela usar. Quando você opta né, pelos xadrezes, pelo poá, pelo listrado. Você consegue aí ter uma individualidade maior e você consegue também uma exclusividade. Porque não importa se tal tá não está na moda, você está usando aquilo. Isso é muito importante. Isso é você colocar uma estampa com intenção. É você montar a tua imagem com intencionalidade, individualidade, exclusividade. Isso é muito importante para você quer se destacar e não quer ficar, né, gastando muito com essas estampas da moda que muitas vezes não tem nada a ver com você. Agora eu vou falar de cores. Você quer o quê? Você tem que fazer uma escolha, tá? Você quer ser intencional, você quer ser bem vestida, quer ter um estilo maravilhoso, quer se sentir bem com isso ou você quer entupir o teu guarda-roupa de cores só porque alguém falou? Pensa nisso. Faça essa pergunta sempre falo isso, ah, as perguntas são bobinhas, mas elas escondem grandes verdades. E assim, não é aquela coisa de que ah, agora, para você ser elegante, só precisa usar cor neutra, tá? Ah, se você usar só preto, igual muita gente fala, nossa, preto é elegante, emagrece, você não precisa de mais nada. Não é isso? Quais são as cores que você gosta? O que você usa mais? Qual é aquilo que te prende? Aquela cor que você fala, caramba, que cor linda, eu quero e eu tenho no meu guarda-roupa. Intenção, intencionalidade, propósito. Tem muita, tem muita gente que fala, eu sei. Eu sei porque eu sou, assim, bombardeada com essas perguntas quase que diariamente. Principalmente no Instagram. É, perca o medo de usar cores. Gente, eu não tenho medo algum de usar cor. Acho até louvável quem use. Já usei bastante. Não é minha praia. Eu não tenho medo de usar cor, não preciso. Para eu ter um estilo legal eu não preciso usar cor, eu vejo uma mulher com um terninho verde e eu acho maravilhoso, mas não é pra mim, eu não tenho medo de usar aquele verde, só não faz parte do meu estilo. Você tem que ter quantidades ideais de cores no seu guarda-roupa e não sou eu que vou falar que você precisa ter só 3, quatro cores. Para você iniciar, eu indico que sejam de duas a três cores. Para você entender bem as cores que você quer, fazer com intenção, usar seus looks, conseguir combinar. Para depois você, se quiser, incluir mais cores. Porque senão você fica gastando dinheiro com cor que não tem nada a ver com você. Às vezes você nem precisa. Você tá lá usando um amarelo, amarelo ouro, amarelo bebê, um palha. Sendo que você nem gosta do amarelo. Não faz assim a menor. Sabe? Tem a menor noção. E não precisa. Porque com isso você gasta sim o seu dinheiro com coisas que você não precisa. ah Marcela, não quero ser monocromática, não quero usar só cor neutra. Também não precisa. Só precisa usar as cores com intenção. Intencionalidade. Saber comprar. para você não investir o seu dinheiro em coisas que você não precisa. Coisas que não vão fazer nada pelo teu estilo. Muito pelo contrário. Coisas que vão... Te atrapalhar, atrapalhar você na sua caminhada rumo ao teu estilo pessoal maravilhoso, perfeito. Não sei como você chama, estiloso, fashionista. Cuidado com tendências de cores, tem cores que você nem gosta, mas você usa só porque, né? ah, agora todo mundo tá usando, não precisa disso. Você consegue sim ter um estilo é, muito legal, um estilo assim super bacana, quando você começa a comprar as coisas certas. E é aí que você para de gastar o seu dinheiro? É aí que você para de gastar o dinheiro com coisas que você não precisa, com coisas que vão só ruinar o teu guarda-roupa inteligente. Com cor, com modelagem, com peças de má qualidade, caimento ruim, aquelas padronagens de estampa que você nem sabe o que é de tão misturado que é aquilo. Você não sabe se é um floral, se é... você não sabe. Ah, é um grafismo. Ah, não, você nem sabe que aquilo está muito misturado. Tem muita cor, tem muita informação. E às vezes isso não tem nada a ver com você. Quando você consegue fazer, sabe, esse detox, você consegue incluir as cores, as estampas com muito mais intenção e fica muito mais legal. É aí que as pessoas vão olhar para o teu estilo e falar: caramba, eu quero ter um estilo desse. Sem precisar. Torrar o teu dinheiro em roupa de marca, em roupas que às vezes você vai usar uma vez só, porque não tem nada a ver com você, só para se sentir invejável. Você pode ter um estilo que você goste e que você sinta tão bem que as pessoas vão querer, assim como você quer, usar os estilos que algumas mulheres estão usando no Pinterest também. Então, agora que você sabe que você não depende disso, que você não depende de comprar roupas muito caras, muito estampada, é... da tendência, da última tendência de moda, você vai poder, sabe? Você vai conseguir montar o teu guarda-roupa inteligente. Você não precisa estourar o teu cartão de crédito, tua conta bancária, para comprar roupas legais, roupas estilosas, roupas que vão te deixar com autoestima lá em cima. Vai por mim, porque eu já fui assim, eu já quis investir em coisas que não tinham nada a ver comigo e eu já consegui também, né? Quando a gente tem um entendimento, a gente consegue fazer o contrário, a gente consegue achar qualidade em lojas que às vezes são fast fashion, são lojas menores, a gente consegue achar qualidade. É só ir com intenção, com propósito e entender que cada roupa tem uma mensagem para passar. Então não se prenda a números. Eu conheço muita mulher muito rica, que infelizmente não tem estilo nenhum. Compra em lojas caras, compra às vezes até roupas bem legais, bonitas, mas aquilo não faz o estilo da pessoa. E aí acaba ficando o quê? Como se ela tivesse vestido de um personagem. Então procure sempre aquilo que você gosta, aquilo que cabe no teu bolso e no teu estilo, para ter um estilo, no teu estilo pessoal, né, no teu dia a dia, para você ter um estilo legal, bacana, aquele estilo de Pinterest que muitas vezes você busca e às vezes não consegue encontrar no teu próprio guarda-roupa, quando você consegue fazer essa virada de chave e usar as peças que você tem a seu favor, aí o teu estilo fica legal. Então, gente, é, é isso que eu queria trazer para vocês, porque eu vejo muitas mulheres sofrendo. Ai, mas eu não tenho dinheiro e eu queria muito ter um estilo legal, né, você é uma mulher estilosa e bem vestida, mas eu não tenho dinheiro, isso não é desculpa, você precisa saber as peças certas que você tem que comprar. Isso também é tema para outro vídeo, eu posso fazer um vídeo frente, mais para frente falando sobre as peças é, que são ideais, não roupas que você tem que ter, tá? Mas que são ideais, que vão te proporcionar um estilo legal, um estilo bacana. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nas redes sociais, na rua Marcela Damaso e nos próximos vídeos também. Até lá! <música>